Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus Bom pessoal, hoje o vídeo vai ser bem extenso também, bem pequeno Então já vai deixar o like no canal porque isso é muito importante Vai na minha descrição, vai visitar o nosso canal parceiro Vitor Nunes Ele faz vídeo de reacts Ele é bem legal, meu amigo, já fizeram vídeos aqui também Vou deixar também o link aqui embaixo da live que eu e ele participamos com a sua irmã Então, bora pro vídeo Então, diante disso ela respondeu ele com certas palavras eu falar que tem algo de errado é odiar um país inteiro? Apenas inverta a situação. Digamos que um coreano vai a um país europeu e tem um bar com uma forte cultura coreana. De um lado, a placa escrita não é permitido coreanos. Agora que você teve seus dois pontos de atenção, Volte para a sua gaiola. Ó, vocês acham que ela está errada? Não, ela não está errada. Ela está super certa. Tipo assim, o grupo vai debutar ainda. Não é certo a gente ficar jogando hate nelas. Porque, tipo assim... Elas não têm culpa. Tipo assim, igual Blackpink, BTS... É um grupo normal, gente. Tipo assim, todo grupo tem o seu hate. Lógico, a Jenny fala que ela é metida. A Lisa fala que ela se acha demais. Gente, isso é mentira. Só é totalmente verdade quando sai da boca dos idols. Entendeu? E depois... É, eu vou explicar mais um pouco pra vocês umas coisas assim Pessoal, os coreanos têm que parar com essa coisa Tipo assim, eu não tô falando mal dos clipes de K-Pop, mas tipo assim Eles usam e abusam da cultura negra Que eu digo negra porque usa o rap, o hip hop, danças também Tipo assim, isso é muito esquisito, muito esquisito mesmo Equipe, tipo, já pensou você chegar num show e não poder entrar porque você é de uma pessoa diferente, de uma classe diferente? Gente, é o que totalmente essa Samsung tá tentando fazer ela tá tentando jogar hate no Black Swan pra que todo mundo veja que o Black Swan é ruim, que o Black Swan é tal coisa, que a idol negra só tá lá por... Porque quer, por tá lá pra ter sucesso mesmo, mas não é isso. Porque, como eu falei no início do vídeo, se ela não quisesse morar na Coreia, ela não estaria morando, ela não estaria comendo, ela não estaria nem aprendendo coreano. Gente, ela é senegalesa, ela não é da Coreia. Tem a Leia também, a Leia é brasileira. Agora vocês acham que se ela não fosse... Se ela não gostasse da Coreia, se acha que ela não fosse pra Coreia, se ela não, ela não tivesse aprendido coreano, ela não debutasse num grupo coreano, então vamos pensar um pouco, né, gente? Então esse vídeo vai ficando por aqui, isso foi só uma coisa que eu quis falar pra vocês, que aconteceu e eu senti que eu tinha que falar isso pra vocês. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, então, tchau!